Oi, gente. Nós estamos aqui na Dermos, farmácia de manipulação, para tirar algumas dúvidas sobre homeopatia veterinária. Nós estamos com a doutora Paula Penac e com a Maria do Rocio, farmacêutica especializada na área. Doutora, nós podemos dizer que a homeopatia veterinária é curativa, com certeza? Com certeza. Em casos agudos, a homeopatia chega a curar até em 24 horas. Maria do Rossi, com a sua experiência, quais são as principais vantagens da homeopatia veterinária? Bom, a homeopatia é para o indivíduo e para o animalzinho, principalmente, vamos citar o exemplo do gato, que é, a gente pode individualizar ainda mais, por exemplo, fazer um spray, uma gotinha e adequar o tratamento para o animal. Você vai ter mais adesão no tratamento e a resposta mais rápida. Viram quanta coisa nós ainda não sabemos sobre a meupatia? Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até!